Então, foi feio o que aconteceu, eu diria, e grave a repercussão que houve de outras deputadas do PSL, partido do presidente da República. Ele ainda é do PSL? Não, ele não é do PSL. É, ele saiu e está querendo criar o tal do Aliança lá. Sim. Deputadas do antigo partido, mas enfim, são bolsonaristas, defensoras dele, elas, parabenizando as pessoas que fizeram essa baixaria Gravíssimo, é né, Joaquim? Gravíssimo. É é ainda mas, ofendor... olha, um pouquinho a Bia, a Bia Kix, olha... Perdoem-me por invadir o domingo de vocês com uma visão dos infernos, mas tinha que compartilhar com vocês a amante mais querida do Brasil recebendo o amor que ela merece. E no final, ela não resiste e solta um nome que ela não consegue esquecer. Eu acho que é Bolsonaro, que ela está falando Bolsonaro vai para o inferno, não sei o quê, né? E tem também a Carla Zambelli, Edu. A gente tem aí a Carla Zambelli. Olha aí a Carla Zambelli, existe uma diferença abissal entre... Não, mas era outro. Entre destratar alguém, como este casal fez com a ré, cúmplice de diversos crimes, Gleise amante Hoffman, e o que ela agora está fazendo com o casal, postando esta foto, que ela postou a foto. Não, mas era outra coisa, Edu. Eu tenho aqui, Luciana, olha, o que a Zambelli escreveu hoje também. Ela diz o seguinte, porque a Gleise decidiu processar, foi até o STF, fez uma representação, né? É, porque ela falou o seguinte, só para a gente seguir aqui a sequência, para depois você explicar por que, que ela processou, então, a Zambelli. A Zambelli fez esse tweet aqui, postando o vídeo, você veja aqui, olha... Pena que isso aqui é a foto, mas enfim. Eu, deputada Carla Zambelli, não tenho o hábito de aplaudir atitudes de intimidação frente às pessoas, principalmente quando estão em menor quantidade. Mas, nesse caso, bato palmas para os cidadãos, pois não vejo como intolerância. É a tal lei do retorno. É isso que ela disse sobre essa atitude, ou seja, ela bate palmas, ela aprova, detalhe, são duas deputadas, são congressistas, são colegas de trabalho é, da, da Glaze Hoffman. E, de novo, independente de você concordar ou não com a Glaze Hoffman e com as outras, né? É impensável uma coisa como essa. Onde é que nós vamos chegar, Joaquim? É certo, e outra, tem até, eu diria o seguinte: é uma ofensa, até com, as mulheres costumam falar da sororidade, né? Existe um certo limite, que as mulheres teriam uma certa solidariedade, ainda que discordem politicamente, certas coisas não pode fazer. Por exemplo, a agressão de um cara como este, a Gleisi Hoffmann, deveria merecer, na minha opinião, o repúdio, essa agressão, de todas as mulheres, independentemente do conteúdo, não é para concordar com a Gleisi. Claro. Mas esse tipo, de, esse tipo de agressão da Gleisi estar tá junto com a filha deveria ser rejeitado, reprovado por todas, não só pelas mulheres, mas é que se costuma dizer que as mulheres têm a sororidade. Não sei se tem, você pode falar muito mais sobre isso, mas é, eu, hoje eu estou vendo que o... Aí, eu acho que não é o caso, Joaquim, desculpe, isso aí não é um caso de, de, de feminismo, nada disso. Ela está sendo atacada, talvez pela figura de mulher por ser mais frágil, talvez se fosse um homem ali, não seria atacado dessa maneira, porque o agressor teria medo do homem revidar contra ele. Uh, pode ser né? Talvez por isso ah, é uma mulher, então eu vou crescer em cima dela, né? Mas é enfim, não sei Mas o que eu acho Zé, quando você as mulheres estão atacando a Glaze agora e falando da Glaze num aspecto pessoal dela, fica com essa história de amante. Eu tô dizendo, Sim. isso é admissível. Eu acho, fazendo uma aqui, uma um parênteses, né? Eu acho que a Glaze se comportou muito. bem porque ela foi para cima do cara também. Ela falou, você vai para o inferno. E foi para frente, porque ela estava ali sendo agredida de graça. Porque, pelo que a imagem mostra, ela estava deixando o hotel. E a pessoa, simplesmente porque não concorda com ela politicamente, foi para cima. Agora, a Gleisi, o que eu achei importante, é que ela não foi para agressão, mas ela não se intimidou e ela foi para frente, para cima, e disse, olha, você vai para o inferno. Eu acho que está certo. Não de ter algum tipo de agressão física, mas de não permitir que as pessoas hoje, elas é, constranjam outras porque não concordam politicamente. Isso vale para qualquer um. Tá? Não precisa ser de direita, precisa ser de esquerda. Mas eu acho que a atitude tem que ser essa mesma. E aí o que fez a Gleise? A Gleise falou, bom, eu vou processar aqueles que incentivaram esse tipo de atitude, porque o que, que acontece? Ela, inclusive, a Gleise falou, num, é, do, numa da, dos tweets dela, que se alguma coisa acontecer, a responsabilidade vai ser da Carla Zambelli. Porque a Carla Zambelli disse, aplaudiu, disse que é isso mesmo, que ela não pode ir em qualquer lugar. Então, se acontecer alguma coisa com ela, a Carla Zambelli é responsável. Então, eu acho que essa atitude também é, de não... A Zambelli, só para você <risos> a Zambelli, ela fala isso, né? Que ela deveria, por mais que ela não estivesse presa, ela não deveria sair na rua. Exato. Né? Exato. Agora, fala o seguinte: assim, por que, que você vai ser menos cidadão? Fala, não vou sair, eu vou ficar me escondendo. Tem que ir para cima. Agora, a resposta é que hoje eu vi na resposta ainda da, da Zambelli e da, da Bia, né? Elas ainda atacam moralmente a Glaze Eu acho isso um absurdo. E merece realmente que isso isso é um processo, realmente. Ela diz aqui: olha, isso sobretudo é a Bia Kisses. Ela diz assim. A amante, poxa, vulgo, presidenta do PT, acaba de entrar com uma representação no STF contra mim e Carla Zambelli por incitação e apologia ao crime por termos compartilhado com vocês, amiguinhos, o vídeo em que é ela é escorraçada de um hotel no Rio de Janeiro. Ela magou. Ela não compartilhou o vídeo apenas. Ela endossou a atitude. Claro. De... Muito grave, como você disse no, início, são, disse no início, são duas colegas, estão colegas no sentido de participar, participam três, né? Participam do parlamento. E aí, você que comeu Brasília, Luciana, sabe que já houve tempo e assim tem que ser. Em que a divergência se dá no campo das ideias, pode ser uma divergência dura, dura, assim pode ser você, a, a disputa pode ser acirrada, a... mas, mas, mas, mas, Gente vai apoiar uma, uma atitude como essa, Exatamente. certo? Exatamente, eu acho que tá, tem uma, o que está acontecendo é, que, é o seguinte, o que não aconteceu na última eleição é que o nível do Congresso, que já não era, não era lá essas coisas, é verdade, todos nós sabemos, baixou demais, por quê? Porque as pessoas se elegeram num discurso de ódio, esse que, que é o problema que o Brasil vive hoje, e tem gente que está aplaudindo o ódio, isso não pode acontecer, isso tem que ter a rejeição de todas as pessoas civilizadas do Brasil. Você não pode fa é, fazer da política um campo de ódio, você não concorda com a pessoa, você convence a sociedade, mas não precisa ter esse ódio todo, não precisa você partir para agressão moral, agressão pessoal. Não, não te é uma pena, viu? falar, Joaquim, é uma pena que essas autoridades que elas são, como deputadas federais, não vai acontecer absolutamente nada com elas. Porque isso realmente deveria servir de exemplo para coibir essas práticas que você está citando agora. É, tem que partir, e parte das autoridades, o exemplo. Então, se você vê deputadas federais se comportando dessa maneira e achando bonito alguém sair na rua agredindo, que seja verbalmente, uma outra pessoa... Né? É da carta ah, branca. É o que faz o presidente, quando ele é acusado é um de bem, incentivar não. as queimadas, de incentivar a morte de índios, porque ele fala o quê? Esse Bama é uma porcaria, está aí só para dar multa. Tem hum. mais a explorar a terra indígena mesmo. Temos um lá cheio de minério. Né? Então, ele está. O recado que ele está passando, e que elas estão passando agora, é que tudo bem. Está certo uhum. isso, o, né? exemplo, o exemplo vem de cima. Você, é deu. É... O ataque a Patrícia Campos Melo, jornalista. veio o Jair Bolsonaro, baixaria. E? O ataque a Laura Vera Magalhães, baixaria. E agora eu estou falando para você, jornalista, Luciana. Hoje, o, o bolsonarismo ele tem como alvo preferencial as mulheres. E mulheres que têm opinião. É uma coisa impressionante. Agora, eu acho que são coisa... pessoas que uh, defendem tortura. Hum. Para mim é uma covardia. Claro são essas pessoas que partem para cima das mulheres, covardes, covardes, covardes. Covardia. covardia total. Vamos seguir adiante, porque... Eu gostaria só de fazer uma observação, ainda que seja difícil conseguir uma reparação na justiça, não é improvável. Veja que a Maria do Rosário conseguiu uma indenização do Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro foi obrigado a colocar a mão no bolso, mesmo o presidente teve que pagar. Então, é, no campo criminal, nada vai acontecer. Até porque tem imunidade parlamentar, nada vai acontecer. Mas é possível, sim, numa ação civil. Ainda que não tenha, não se deve deixar barato. Porque senão como você disse, vamos fazer o seguinte, se você não tiver mais como reparar, cada um pega o um porrete e vai todo mundo resolver o seu problema com o um porrete na mão. Exato. É Exato. É um absurdo, é um absurdo. É, é de gente desqualificada, é isso que é. Gente que não tem argumento. Entendeu? É isso. Mas, enfim, ainda falando nessa questão de atingir a honra, etc. e tal, eu vejo da mesma forma o que está acontecendo com a primeira-dama uh, uh, Michele Bolsonaro. Porque também nesse final de semana surgiu um zoom, zoom, zoom de que ela estaria tendo um caso extraconjugal com o ex-ministro Osmar Terra, certo? Do governo Bolsonaro mostrou, mostraram várias fotos, aí uma delas, por exemplo, dos dois participando de eventos uh, uh, uh, oficiais, inclusive, em diversas ocasiões, são é, vários eventos, e uh, uma, uma sugestão aí de que haveria um caso entre os dois. Eu não entendi essa história, Joaquim, é, isso surgiu, se eu não me engano, de um, em uma notinha da revista Isto É, eu não Sim. sei se isso está correto ou não, mas Sim. eu queria saber se você tem alguma outra informação sobre isso, por que dessa história. Eu, por enquanto, acho assim, uma aliás, até a gente pensou, é um assunto que está muito em alta, a gente pensou em colocar isso aí na, na manchete desse vídeo, mas eu falei que não. Porque eu acho que isso é, é também você divulgar uma, uma mentira. Mesmo falando Sim. que é, é, é mentira, você está ajudando a levar aquela história adiante. Né? mas de onde é que veio isso? hein? Que história é essa? O, o, o Luciana, teve o seguinte, a... quem, quem fez a notinha, quem fez a matéria foi Germano de Oliveira, vou ter que dar o nome aos bois, o Germano de Oliveira, ele é jornalista, editor do, da Isto É, eu conheço o Germano, e não trabalhamos juntos, trabalhamos no mesmo veículo, mas não trabalhamos juntos. O Germano, ele resolveu fazer uma nota que não tem nenhuma fonte, primeiro que o assunto não é interesse público, ainda que se fosse verdadeiro, mas não tem nenhuma fonte é pura ilação pura especulação puro boato e muito maldoso. e eu fui ele que fez quem é o Germano aí é importante dizer aí é importante dizer porque o Germano é o, o a pessoa é o jornalista que fez a primeira matéria as primeiras matérias ele era editor depois ele fez as matérias do tal triplex do Lula ainda pelo jornal O Globo ele trabalhou no jornal e esse triplex, eu conheci, eu vi o processo. Você pode não gostar do Lula, mas aquele processo não tem absolutamente prova nenhuma. O Lula nunca passou uma noite naquele, naquele apartamento. É verdade que a OAS queria que ele ficasse com o apartamento. Foi ver, isso é verdadeiro. Mas nunca fez, nunca, não pagou nada, nem recebeu, nem tem nome dele em escritura. Aquilo é uma fake news. E foi uma fake news feita pelo jornal o Globo, pelo jornalista germano de Oliveira, foi o Germano. Aí, o que ele está fazendo agora? E ele investiu naquela matéria, o Globo tratou como, fez uma campanha em cima, nunca recuou, mas ali tem várias fake news. Inclusive, ele disse, olha, ele vai, o Lula vai morar agora, esse 2014, vai morar no apartamento e vai passar o Réveillon lá. É uma mentira, porque nunca passou. Ele, o Lula, teve uma vez, a, a, a mulher dele, Marisa Letícia, duas vezes. Certo, e... mas é então o que você está querendo dizer. Oh, que a gente é... não está... Mérito aí é que é um, é, é um irresponsável. Isso é que é importante, Luciano. Você vê o seguinte: o jornalista, quando ele é dado a, a fake news, quando ele é dado a publicar boatos, porque a história do triplex era boato, quando ele é dado a publicar boatos, não tem limite. Então, o que eu digo é o seguinte.